E fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Bom, rapaziada, vamos aqui para o vídeo, né, mostrar essa dica para vocês. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso. E é muito, muito simples, que, é, que não significa que é fácil, né? Então, o que a gente vai usar é a matemática. Ó. Se você pegar cinco reais e colocar no molde de 1.30 até... Aqui. Beleza! Você vai fazer 5 virar 6,50, e, e aí no dia seguinte, na entrada seguinte, esse mesmo 6,50 vira 8,45, e, e, e por aí vai. E aí, ao final de 30 dias, você pode ter 13 mil reais. Aqui, é, começando no dia 2, né? então 30 dias dá 13 mil. Ou em 29 dias dá 10 mil reais. Lembrando, óbvio que você não pode errar, mas se você errar, é uma coisa que muita gente não entende, cara. Vou imaginar que você erra aqui. Você está você com 950. O que você vai perder efetivamente, o que saiu do seu bolso foram só os 5 reais. O resto foi só a alavancagem, foi só o dinheiro que a própria... Seu, seu próprio dinheiro gerou mais dinheiro. Então, o que você vai perder são só 5 reais, por isso que vale muito a pena tentar. E aí, é até mais seguro você tentar isso no futebol real, que dá para você escolher boas oportunidades com o modo de 1.30. Ou, vou indo aqui para o nosso mundo de futebol virtual, o que eu recomendo que você pode vir aqui, vamos desde o começo, né? Você vem aqui nessa, na bet 365, esportes virtuais, seleciona essa linha que tem todos os jogos e um dia e horário. A gente vai escolher o minuto 27, que é o próximo jogo, aí você vai pegar, fazer aqui gols mais ou menos. Aí você vai achar o de 1.30, que for menor, mas ao mesmo tempo ela tem que estar isolada no valor. Ela não pode ter duas iguais. Então nesse caso aqui está perfeito, que é essa aqui de 1.30, do jogo do City e Newcastle. Vamos assistir esse jogo? para ver se a gente pegaria o nosso green. Deixa eu ver aqui como é que eu faço, ver se falta muito tempo. Cadê City Newcastle? Faltam dois minutinhos para o jogo começar, eu vou pausar, e assim que o jogo começar eu volto para a gente assistir o jogo e ver se teria dado bom. Bom, galera, faltam 30 segundos aí para o jogo começar. Então vamos assistir, a gente pega o nosso um e-mail. Lembrando, né? Se ainda não é inscrito, pô, já se inscreve aí no canal, deixa o like. Já ajuda a nós. Fechou? Vamos ver se a gente pega nosso over no e-mail. Acorda, jogador! Presta atenção no vídeo. Começamos bem, muito bem. Uh. Peralti para o sete agora, hein, jogador? Então é isso, rapaziada. Um por dia, um por dia e você consegue fazer 10 mil em 30 dias. Fechou? Espero que essa dica te ajude. Aquele abraço!